Major rolando, eu particularmente tô acompanhando praticamente todos os jogos importantes desse Major, todos os jogos dos times brasileiros. E já que tá rolando Major, não tem jeito melhor do que a gente abrir umas caixinhas do Major 2022. O pessoal aqui do Kidrop mandou bem, introduzindo aí pra gente caixas novas do Major e um evento ao mesmo tempo que funciona de uma maneira bem simples. Você pode abrir caixas, ganhar pontos bônus e depois trocar por skins de graça. Mais sobre o evento depois. Primeiro eu quero abrir essas caixas do Major. E esse vídeo aqui vai servir como um guia pra você que quer abrir aqui essas caixinhas aqui do Major, que são cinco. Eu vou abrir cada uma delas dez vezes. Então, vou abrir 50 caixas aqui sem muito enrolation. Começando com essa de dois dólares. Caixa básica, dez reais cada uma. Essa abertura aqui vai ser cinquenta reais. Vamos lá, mano. Vamos abrir dez caixinhas de cada, pelo menos, né? Daí depois eu vejo qual que foi a melhor e abro mais umas vezes ela. Ó, a gente gastou dez dólares, ganhou 9,61. Então, um pouquinho de prejuízo. Vamos abrir mais 5. A caixinha básica, às vezes, pode vir um drops bom também, né, mano? Nunca, nunca é ruim. Vamos ver. 13 dólares, velho. Eu nunca acho ruim as caixas mais baratas. Sinceramente, eu até prefiro caixas mais baratas, porque você pode abrir mais vezes. E aí, aumenta a tua chance de dropar alguma coisa boa e parar por ali, né? Sem ganância. Então, tá. Tivemos um lucrinho aqui de quase 3 dólares na primeira. Vamos pra segunda caixa? Então, na real, vamos pra da direita, né? Que é a segunda, de 4 dólares e 50, o que daria aí uns 25 reais, mas a gente vai abrir 5 uma vez. Então, já vai pra sem contos. que mais de 100 conto, 5 vezes essa caixa. Vamos lá, mano. A gente quer o um lucro aqui. Mais de 20 dólares, pelo menos. Deixa eu ver, vamos analisar. 26 dólares. Beleza. 27, na real. Vai, vamos, vamos considerar 27. Então foram 5 dolinhos de lucro nas primeiras 5 caixas. Vamos completar aqui as 10. Mano, essa caixa tá parecendo ser boa, velho. Deixa eu ver. Essa caixa eu acho que custa hum. Não deu lucro. Não deu lucro. Perdemos 2 dólares e 50. Beleza, abri uma caixa de 10 reais, abriu uma caixa de 20. Vamos abrir agora essa aqui, ó. The Fuse, 12 dólares. Ou então 60 reais, né? Vamos abrir ela cinco vezes. Já pula pra 30, mano. Vixe, trezentão. Bora. Podia vir uma faquinha aqui, né, mano? Daí já, já dava o profit perfeito. Deixa eu ver se isso aqui. Nossa, 96 dólares, mano. Caraca, velho. AK Fuel Injector. 56 dolinho essa AK, mano. Caraca. Deixa eu ver. 96. Sendo que a gente gastou 60. Agora, agora tá falando minha língua. 36 dolinhos de lucro. Vamos ver se permanece um lucro bom. Porque a gente abre 10. Pra ter a média, tá ligado? Perdemos 10 dólares de lucro nessa daqui Então deu 26 dólares de lucro Pô, deu bom, mano, velho 26 dólares é mais 100 reais Tá, deixa eu ver, galera Agora ficamos com as caixas mais caras Essa daqui é a Frag 5 dela vai dar 90 dólares Ou seja, 400 reais 450 reais, né? Mais aproximadamente aí Vamos ver, mano Dando 100 dolinhos Tô feliz as facas ali em cima, hein? Estamos com lucro lucro bem baixo, 3 dólares, mas não estamos no prejuízo, isso que é bom. Cara, nenhuma caixa me deu prejuízo até agora. Opa, Emperor... Hum. 32 dolinhos, Achei que ia ser bem mais cara Bom, agora tivemos 5 dólares de preju Com os 3 dólares de lucro Essa daqui deu prejuízo, mano no fim das Deu 10 reais, 2 dólares de prejuízo Então vamos pra caixa mais cara, né, velho 37 dolinhos. Um pouco mais grana do que eu comecei, né O que é bom Essa caixa aqui pesa no bolso, bicho 187 dólares Quase mil reais, velho Quase mil reais Mas tem umas facas maneiras Opa, duas Asimov e uma Printstream 141 tinha que ser um pouquinho mais. Essa daqui deu 45 dólares de prejuízo. Ai, meu coração, mano. Ai, meu coração. Putz, vai dar prejuízo de novo? Né? Galera, eu achei a caixa que vocês não devem abrir, meus amigos. Essa caixa aqui me ripou, velho. Bom, já que ela me ripou, ô oh, louco, tem até Dragon Lore que pode vir aqui. Já que ela me ripou, eu vou abrir mais umas delas pra gente recuperar esse prejuízo. Vamos ver se é possível fazer isso. Quer saber, mano? Eu vou ficar abrindo essa caixa aqui até dropar uma faca. Ah, não. Eu não vou embora perdendo dinheiro, não. Bora. Essa faquinha aqui, ou essa, mano. Ou a survival ou a baioneta, pra mim, pode ser qualquer uma delas que tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui o que pode cair, velho. Pô, bastante chance de cair, faca. Bora lá, velho. Bora lá que eu não quero perder dinheiro, não, mano. Me dá. Uma faquinha aí, velho. Mano. mano, tá vindo só bosta. Vai. Faca É isso que eu tô falando Mano Caraca, galera Mano, eu achei que ia ripar, velho Eu abri essa caixa aqui, o quê? Não foi só 10, né, mano Eu falei que ia abrir 10 Eu acho que ia abrir umas 30 ou 40, velho Mas é a caixa que mais dava chance realmente de dropar facas, né, galera Pegamos com 0.07% Tá aí, mano Tá aí, velho baioneta Gema Doppler Mas aí, galera Sendo sincero Eu acho que as melhores caixas do Major são essas mais baratinhas, viu Essa de 10 reais e essa de 20 Sei lá, mano Eu acho que elas estão, tipo, na maioria das vezes dando um pouco de lucro Claro que não é aquele lucro absurdamente alto Abri com 10 dólares, veio 11,87 Vamos ver essa aqui de novo Vai dar 22 dólares de abertura Vamos ver se dá pelo menos uns 30 dolinhos Eu acho que essas caixas aqui são, tipo assim, um pouco mais controladas Ó, oh, eu prejuízo, eu prejuízo Não gostei não, velho. A outra caixa de 2 dólares tá a melhor, mano É a imbatível, tá ligado? É a caixa Mano. Quanto que vai dar? 23, sendo que eu paguei 22. A caixinha mais barata é a que mais surpreendeu, velho. Caixinha de 10 reais, dando um pau nas caixas de 50, de 100. Então, assim, galera, eu recomendo vocês também abrir nessas caixas do evento. Se você colar aqui, mano, até a caixa mais barata funciona, cara. O negócio aqui pode ser a mais baratinha. Não precisa ficar aí nas caixas super, hiper, mega cara, igual eu abro às vezes. Então, eu recomendo de verdade as caixas mais baratinhas, mano. Principalmente as caixas baratas do evento. Que você vai farmando esses pontos, farmando. Farmando, você abre a caixa, vende as skins Abre a caixa de novo, vai acumulando os pontos Tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês Na página do evento como é que a gente pode resgatar Algumas skinzinhas grátis. Ó galera, cheguei Aqui na página do evento, juntei alguns pontinhos E a gente pode simplesmente chegar aqui ó, Raspar as cartinhas pra pegar skins De graça, P250 Na segunda página aqui tem um negócio muito interessante velho, Que é tipo assim, uma batalha Entre os players com os pontos do evento Entrei aqui na batalha galera 500 pontos, né, do Evento, as máscaras uma a batalha, estamos tirando porrada ali no, no ringue Beleza, ganhei, ganhei Tá safe, uma skinzinha de 2 dólares Aí dá pra eu tirar também mais uma skinzinha Grátis aqui na fábrica O negócio é gastar todos os pontos, tá ligado? Tá aí, mais uma skinzinha E tem uma galera que vai ganhar umas facas pesadas aqui, mano Simplesmente por coletar aí os pontos do evento Basicamente 100 pessoas Vão ganhar skins As pessoas que vão ficando aí no topo vão ganhando facas As pessoas que vão ficando mais pra baixo Vão ganhando umas skins normais, porém boas também, né? E o banco você também consegue ganhar esses pontos do evento ao depositar, galera só durante esses dias aí que o evento tá rolando, então não esquece de usar o código Lugin que tá aí embaixo na descrição no Keydrop para você também garantir o seu de 5% na hora de depositar, e se for o seu primeiro depósito você também vai ganhar 50 cents de graça pra ter um bônus aqui abrindo caixas galera, eu sempre falo que o Keydrop é bom, pô, eu mesmo já tirei uma Alpe The Prince aqui em uma caixa, que nem era uma caixa tão cara, tá ligado? Na realidade já peguei duas Alpes The Prince aqui nesse site, tá na hora da gente ir pra Gang, pra Dragon Lore, então fortalece esse vídeo aí com um like, na próxima só vez que eu vier aqui no Kidrop. eu não vou focar nessas skinzinhas baratas não, eu vou focar nas skins caras, e pra você que vai depositar sabe que o Kidrop tem tipo todos os métodos de depósitos possíveis aqui, tem o Pix, tem o boleto, transferência tá ligado, cartão de crédito, se você gosta de depositar com skins, tem o método de skins, cripto, Paypal. cara, tem todos os métodos, eu particularmente geralmente ou deposito umas skinzinhas que estão tipo largadas no meu inventário ou os criptomoedas, porque aí evita algumas taxas indesejáveis, mas o jeito mais realmente é o Pix. Eu te vejo na próxima aqui no canal. Se você quiser ver a última abertura de caixa, é só clicar no vídeo que tá indicado aí na tela. Tamo junto, galera. Um abraço pra vocês. Falou!